Pregar o evangelho ao mundo é a nossa missão, e a TV Conectados com Deus existe para esse objetivo. Através dos programas Abrindo a Bíblia, Saúde Total, Família com Deus, Cantinho da Criança, Segredos Revelados e lição interativa, a TV Conectados já produziu cerca de 2.500 vídeos que já foram postados na internet, alcançando com isso milhões de pessoas. Mesmo com a atual pandemia, já realizamos transmissões de mais de 200 cultos online, conferências e estudos da Bíblia, possibilitando você a adorar a Deus, mesmo de sua própria casa. Através deste trabalho, muitas pessoas de diversos lugares do Brasil têm conhecido a igreja e estão recebendo estudos bíblicos. Outras até já tomaram a decisão de serem batizadas. Tudo isso não seria possível sem você. Mas nossa missão ainda não foi concluída. Ao avançarmos, nos deparamos com muitas necessidades, dentre elas a de recursos financeiros para suprir os nossos missionários, adquirir e manter equipamentos, prover moradia adequada para os nossos colaboradores, dentre muitas outras necessidades. Atendendo as mesmas, nossa conta bancária ficou negativa, o que levou o nosso tesoureiro irmão Luzirley a fazer aquele emocionante apelo da lição interativa. Deus tocou no coração do seu povo e os recursos começaram a chegar a ponto de podermos cobrir todos os nossos compromissos financeiros do mês anterior. Nós da TV Conectados agradecemos de todo o nosso coração a você que atendeu ao apelo. Ainda temos muitos desafios pela frente para concluir a missão que Jesus nos deixou, de evangelizar o mundo, e queremos contar com seu apoio financeiro mensal para esse projeto. Preencha o formulário que está na descrição deste vídeo e seja também um mensageiro da verdade. Você pode depositar sua oferta na conta da União Missionária, Banco Bradesco, Agência 328, Conta Corrente 90081, dígito 8. Ou pela chave Pix. Financeiro arroba com Deus, Para mais informações, faça contato pelo WhatsApp 11 977 78 96 86. No culto de quarta-feira, dia 7 de abril, nós vamos apresentar mais detalhes sobre o trabalho feito, as almas alcançadas, nossa equipe, as moradias em construção e muitas outras informações. Venha e convide outros para assistir juntamente conosco. Quarta-feira, dia 7 de abril, às 19h30. Que Deus te abençoe. Te aguardamos lá.